Fim do dia chegando. Agradecendo a Deus por mais um dia. Aqui no Sítio Engenho Verde. E aqui, gente, que eu ganhei. Duas mudas de banana da minha amiga Cleide. Ó, uma banana maçã. E uma é banana prata. E amanhã a gente vai plantar essas duas pezinhos de banana. E outra coisa legal que eu ganhei dela também. Olha aqui, gente. Olha as mudinhas aqui de orquídeas lindas, minhas abelhinhas vão amar.